Fala aí Guerreiro, Guerreiros! guerreiras, Soldado aqui novamente trazendo para vocês mais um vídeo roletando. Acho que hoje é a última caixa né DDB 2018, tá? Para você que não sabe o que está acontecendo é nesse mês é, do Dia das Bruxas, é, todas as armas, todas as caixas que já passaram aqui no Crossfire nas outras edições estão sazonalmente, né, por dias aqui no mercado negro. Então, se você quer garantir, se você quer coletar nas caixas que já passaram no Crossfire DDB, vai estar tá aqui. Tá, então fique, fique, fique ligadinho porque essas caixas vão ficar só de dois a três dias no mercado negro e depois vai sair, vai desaparecer só daqui ano que vem. Então Fique ligeiro, se inscreve aí no canal, deixa o like para você não perder as notificações, tá? E tu, todos os outros vídeos vai estar tá aqui no cardzinho aqui em cima e aqui do lado, no final do vídeo também, para você assistir os vídeos anteriores roletando, tá? Vem que vem, vem neném, vem que eu tô boneco também. Eu quero ganhar muito essa caixa aqui, alguma, eu acho que eu não tenho a coleção é, das 2018, eu não tenho. Então eu queria muito completar esse kit. vamos ver como é que vai estar, tá, porque... As outras caixas, estão tá bem difícil, tá bem difícil de ganhar, não sei se essa vai ser a mesma coisa, tomara que sim, tomara que não, quer dizer, né, porque queria muito pegar esse... as outras eu já tinha, então essas eu não tenho, então vem que vem, vem neném, vem que o boneco quer ganhar a ZDB que não tem. E lembrando para vocês que, zp rápido, fácil, cai na hora, sem demora, sem complicação, o link vai estar tá aqui na descrição, é do nosso parceiro e amigo Zé Louco ZP, tá gente? Se você quer comprar ZP, confiável, rápido, é lá com o Zé, tá? E todos aqueles que compram com o Zé, se tornam clientes do Zé, todo final de semana ou fim do mês participam de sorteio extra, cara. Como assim sorteio extra? Cara, você além de... De comprar, supor, a partir de 9k, a partir de 9 reais, você comprou lá qualquer, qualquer é, cash para qualquer jogo. Você está né, participando do sorteio. Já foi se você compra 9K e no final de semana você recebe uma mensagem no seu celular. Que você foi sorteado e ganhou 30, 14k. Já pensou? Top? Então, isso e muito mais. Aqui com o Zé. só chegar lá, confere e fala Zé, vim através do soldado. E quero participar do sorteio aí. Eu vou comprar com você e quero participar. Pode ter certeza que o Zé vai te atender muito bem. Nossa, essa eu não tenho, hein? Essa eu não tenho. Boa! primeira ganhamos, tá aqui, essa é só falar do Zé que as armas meu parceiro, só falar do Zé que as arma essa eu não tenho, então, fica ligeirinho, fica lá, pode ir, que é confiável e participar e comprar com o Zé que ele vai te atender muito bem, tá bom? Vem que vem, vem neném, essa eu não tenho, já ganhei uma que eu não tenho, já estou feliz, já estou, eu acho que eu não tenho, não sei, tomara que eu não tenha mesmo, eu acho que eu não tenho eu acho que não tentei não tem deserto DDP hoje tem não Agora falta as outras né Um rifle Um, um, um, um Sniper DDB né Vamos ver um, Uma arma branca DDB que o boneco não tem realmente Vamos lá Tô ficando com medo É boneco DGE Olha Olha olha olha eu tenho um, dois, três, quatro, cinco vídeos para postar e no DGP. Ah, agora tira, agora ruma. Tá doido, pessoal, só destruindo a casa aqui, mano. Tá maluco. Diz que a vontade de aparecer no vídeo. Não, apareceu. <risos> tá vai conhecer a dona soldada Vamos lá Pega aí da puta, hein Tá onde? Eu também quero Cadê? Não. Acabar de comer, tá maluco Por que o soldado tá ficando um baleão? Cadê o tetel? Vieram deixar o tetel Susto, tá maluco Colocaram o um ventilador aqui do lado meu. Só pra me atrapalhar. Tá de sacanagem. Já era o ventilador. Agora vamos passar calor. Não tem o ar, manda um ar pro soldado Manda um ar cadicionado pro seu deixo. Tô ficando com medo. Eu nem sei como é que eu tô roletando. Tá molestando assim. Eu perdi todo o, o retrocesso da. Da linhagem do, do, do, do, do esquema do Baraguenay. Vamos lá. Vem que vem. Vem, neném. Vem que eu tô boneco também. Tô ficando com medo. Deixa eu ver aqui. no comento. Tô... Pô, só o desertzinho. Peguei alguma é coisa, né? Um risco, uma arma, um, um sniper, um, uma arma, uma faca branca. Eu não sei se tem arma branca nessa casa. Não, não não estou recordando. Não me recordo. recordo. Vem um o ano passado, né? ano passado, rapaz. ano passado, não... Tá passando rápido os dias, né, meu? Ô, louco. Ô, louco. Ficando. Boneco de. E agora? Vem que vem. Vem, neném. Vem que eu tô boneco também. Eita. É agora, ó. Ó, ó, ó, ó. Caraca, aí. É muito ruim quando vem aqui. para mancar aqui, você sabe que não tá aí. Não vem aqui, você... pô. Saber que ela tá perto, olha. é agora, olha, lá, sacanagem. É como se tivesse zoando. É como se tivesse zoando. É como se tivesse zoando, né, meu? Com a tua cara, o mercado nem tivesse zoando com a tua cara. É complicado. E agora, ó, vem que vem, vem, nerei, timba! Vai, minha vontade de é deixar tudo no automático, urubu! Na moral, tubulado! Tubulado! Tubulado! Olha! Vamos lá! Cuidado demais não! Já é pelo menos mais uma arma, né? Tipo, pô, é sacanagem, Ficando com medo, é bom de que É. Tá complicado, tá complicado. Vamos mudar de servidor, vamos mudar de servidor, cai caiu o, o, o ventilador acho que deu bugou MN bugou MN olha vou mudar de servidor vou mudar de servidor vou para onde que eu estou onde é que eu tô do servidor de can vou pro servidor aqui de guerra da selva e vou quer saber vou deixar tudo na automático vou deixar tudo no automático e vem que vem vem neném vem arma ah, que boneco não tem Uh! Ei, tá quase do lado, do lado, do lado. É possível? Tem que ganhar mais uma. Tem que ganhar mais uma. Uma na Bora. Mais um na Kaiser, Kaiser, Kaiser. Mais um na Curtain. Ufa, ganhei. Acho que essa eu notei também. MDDB2. Cheio DDB2, acho que eu notei. Tá bom. Tá, ó, salvou. Salvou. Pelo menos duas nessa caixa, né? Vem que vem. Vem, neném. Sei que eu tô com. Vai Tem mais 30. Vamos lá, né? Voltei mais 30. Tudo pode ser né? Ó, tá querendo, hein? Né? Ela tá querendo, hein? Ela tá querendo. Pode vir, mas. né, pode uma, uma um rifle agora. Uma arma branca, não sei, não lembro. Não lembro o que tem, não lembro. vamos lá, vem que vem, vem neném, Vem as águas que o boneco não tem, eu acho que nenhuma das duas eu tenho, vamos lá, estou ficando com medo, é boneco de dinheiro, olha, eita, é agora, hein, pimba, pimba mesmo, né? Pimba, olha. É. Ai, ai, ai, ai, ai me. Tô ficando com medo Tô ficando com medo, ó Aqui, ó Aqui, ó, vem aqui, ó A bolinha cá, vem cá Eita, quase, é aqui, aqui, aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó Uf. Vou pegar ela, vou transferir ela pra cá Pá É agora, pá Pá É, não deu Cinco caixas que vem Vem neném Vem que eu tô boneco também Duas Eita Eita, cachoeira é. Ah, não tá bom, né? Não tá bom, mas fazer o quê? Então, 150 caixas Ganhei duas armas aí Da DDB 2018 O negócio tá bom Melhorar, essas caixas aí, gente que você que vai roletar, cuidado Porque tá bem difícil, tá bem o gomo Tá bem complicado, essas caixas. Tá bem complicada, tá? Então já vou deixando aí pra vocês. Deixa eu ver como é que tá aqui. Travou, travou. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não tinha sniper. Cadê eu? Acho que não tinha. Deixa eu ver aqui. Ó. DDB2 não tinha, não. E nem a Desert. Eu acho que a Desert também não tem. Eu não comendo, ué, cadê a, cadê a Aqui, ó, não tinha não. Então, é, duas que eu não tinha, tá bom. Tá ruim, tá ruim, mas tá bom. Fiquei todos com Deus, um grande abraço e lembre se porque eu tá não nessas caixas de DB. Hum, tá uma yeah. Fui.